A ganância, ok. Vamos complementar: dois de paus e seis de espadas, ok. E já vou trazer também uma mensagem do oráculo. Rainha Má. Ok. Deixa eu dar uma arrumadinha. A Ganância é uma carta que fala de rapidez. Eu estou com tempo curto para tantas coisas e por isso eu quero fazer logo. Tenho pressa por essa conclusão. E com isso, você está mais emotivo sentindo muitas emoções ao mesmo tempo, de alguém passando por momentos emocionais e, ao mesmo tempo, focado em criar, em ter ideias sobre essa situação. Porque você parou de olhar a situação atual para olhar mais à frente como alguém que está se planejando, vendo formas de avançar mais e fazer mudanças. Olha aqui, você no barco, saindo de um lugar para outro, atravessando o rio, remando sem olhar para trás. Porque há uma certeza aqui de alguém que está com foco e uma visão além das possibilidades atuais. E a carta do oráculo? Rainha Má, você merece açúcar e não sal. Que fala de alguém que estava doando açúcar e recebendo sal. Há um conflito entre o dar e o receber, e por isso você tem vontade ou pressa de mudar o que está passando. E essa carta mostra que seja lá qual for a sua decisão de posicionamento, está favorável, de modo que você resgate o seu bem-estar e que ele esteja à frente de qualquer situação difícil que você esteja passando, tá bom? Gratidão.